Hoje vamos falar sobre a religiosidade da população brasileira. É claro que quando se pensa naquilo que está dito através dos levantamentos feitos pelo IBGE, a população se declara predominantemente ou católica ou evangélica. Mas nós sabemos que aproximadamente 54% da população brasileira representa a junção entre as populações de origem africana, negras, e os pardos, pardos que, na verdade, quase todos são também uma miscigenação, uma mistura a partir das raízes é, africanas. Ora, é claro que essa população trouxe suas tradições, tem suas tradições históricas, e que boa parte delas tem suas concepções fundamentadas em, na visão religio, religiosidade dos seus antepassados. Então, boa parte dos nossos brasileiros tem eh, como atividade religiosa ou, pelo menos, no seu imaginário, aquela visão eh, da religiosidade dos seus antepassados, predominantemente negros, negros da África. Claro que também tem aqueles que são provenientes do continente asiático, né? budistas, xintonistas, mas, em verdade, a população se declara católica e evangélica. E se são católicos e evangélicos os que predominam no Brasil, inclusive entre os pardos e entre os negros, que também professam não apenas a sua religiosidade eh, histórica vinculada às suas origens familiares, mas também, de maneira geral, se dedicam ao catolicismo ou como evangélicos. Mas, essas duas religiões, em especial, elas são cristãs. Se designam como religiões cristãs. Portanto, o que deve predominar no Brasil é o cristianismo. Mas, de que cristianismo estamos falando? Porque, mesmo no seio dessas denominações religiosas, o cristianismo não é igual, não é o mesmo. O cristianismo tem como figura referencial Jesus Cristo. Ou Jesus de Nazaré. Que, embora sejam a mesma figura, mesmo personagem, mas tem interpretações diferentes, inclusive das suas raízes. Por exemplo, quando se fala de Jesus como personagem histórico, fala-se de Jesus de Nazaré, mas quando a abordagem é mais, vamos dizer, pela fé, quando identificadas, elas são mais identificadas com Jesus Cristo. Trata-se da mesma figura, mas abordada sob ângulos diferentes. E quem foi Jesus? Jesus é aquele que levou as culpas por todos os nossos pecados? Aquele que expulsou os vendilhões dos templos? Confrontou o poder romano e o templo de Jerusalém? Aquele que pregou e construiu o sermão da montanha? Que perdoou a prostituta e disse atire a primeira pedra quem não tiver pecado que se juntava e falava para os pobres e oprimidos, que renegava a opulência e o luxo. Afinal, qual é o Jesus que as pessoas glorificam, se emocionam e choram, dizendo que estão se entregando a Jesus? O Jesus adorado pelos católicos e evangélicos é o homem que foi acusado de desordeiro e responsável por blasfêmia, personagem foi levado ao Caifás, a Pilatos, governador dos judeus, e depois a Herodes, governador da Galiléia, voltou para Pilatos, que lavou as mãos e entregou para ser torturado, caminhar sendo agredido, espancado, cuspido na cara e ao final crucificado. Esse Jesus do sofrimento é o Jesus que predomina, ou Jesus histórico, que teve esse relacionamento humano com os mais pobres, com os mais oprimidos, e, consequentemente, era um Jesus revolucionário, que atritava com o poder da igreja e atritava com o poder do Estado, principalmente com o poder de Roma. Então, qual é o Jesus que é divinizado pelos cristãos, pelos evangélicos, pelos católicos, e outras denominações religiosas existentes nesses tempos que também se consideram cristãs. Bom, o certo é que não é o mesmo entendimento em relação ao mesmo personagem. Portanto, como e que Jesus está sendo seguido? Por exemplo, o Jesus entendido pelo Papa Francisco por Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes foi homenageado em Rio Claro durante o período em que eu fui prefeito. Entregamos a ele um troféu Ulisses Guimarães pela luta que ele teve contra a ditadura militar, por ter protegido milhares, dezenas, centenas de pessoas. O Jesus de Leonardo Boff, que pensou na teologia da libertação das comunidades de base, que realizaram o sínodo do Amazonas agora, da Amazônia, que pensam na economia de Francisco, da Igreja Católica, mas nesse não é o mesmo daqueles que comungam com o super conservadorismo dentro da igreja católica, aqueles cristãos que desejam dizimar o Papa Francisco. E que já dizimaram com outros papas. Essa mesma distinção se vê entre as denominações evangélicas. Veja-se, por exemplo, a postura do pastor Henrique Vieira, um jovem de aproximadamente 30 anos, mas que tem uma postura transformadora, que quer um projeto de libertação das pessoas através da sua religiosidade. O saudoso Rabino Henri Sobel, do pastor Jamie Wright, que assinaram com Dom Paulo Evaristo Arnes o livro Brasil Nunca Mais, questionando os métodos adotados pela ditadura militar e o sofrimento produzido naquelas famílias todas, através da tortura. No âmbito local, em Rio Claro, eu tive a oportunidade de conviver com o saudoso pastor Nefitali Vieira. E durante uma das minhas gestões, nós fizemos questão de encaminhar a denominação de uma escola com o seu nome, porque era um homem que, além de ter vivido no Brasil, também foi levado para o Chile de Aliente, onde ele também trabalhou com sua família voltou para Rio Claro, e aqui nós o elogiamos, reconhecemos a importância, a importância que teve essa figura da igreja evangélica no caso da igreja presbiteriana. Comenta-se que na época possível da vida de Jesus, se houvesse um grande jornal, sua morte possivelmente seria noticiada apenas nas páginas policiais. Esse talvez seja o cristianismo que eh, lidera, sob a liderança de Edir Macedo, e esses pastores que aparecem por aí pedindo dinheiro para construir imensos templos, imensas casas, comprar aviões a jato para circular, agir de uma maneira irresponsável, porque envolve todos os seus, eh, os seus cristãos a destinarem recursos, isso na igreja católica também, são pessoas que dependem de bezerro de ouro para sobreviver, para sobreviver na opulência e nos exageros da vida material. Na concepção do pastor Henrique Vieira, que eu me referi agora, a visão hegemônica que se tem de Jesus nada tem a ver com o personagem bíblico. Não tem vínculo, o personagem é, bíblico não tem vínculo com os fundamentalismos. Para ele, o negacionismo, nada tem a ver com o espírito da fé, que os discursos que desenham o Covid-19 têm traços de eugenia. Nada disso teria relação com o cristianismo. Ignorar o Covid-19, fazer com que as pessoas imaginem que ele não é importante, que é só uma gripezinha, ou estimular os evangélicos a irem para dentro das igrejas e fazer arminhas, não é o cristianismo da Bíblia. Se Jesus vivesse hoje, ele estaria desse lado? Certamente não. Fica claro que a possível vida de Jesus, narrada por seus companheiros de jornada histórica, os apóstolos, levam a possíveis distintas interpretações. Daí se fortalece a indagação. De qual cristianismo está se falando? Qual é o Cristo que, de fato, é assimilado no Brasil? O nosso objetivo, nesta live, é explicitar esses dois caminhos diferentes. Contribuir para que as pessoas façam uma reflexão sobre qual Jesus querem seguir. Essa visão do Jesus de Nazaré, um ser histórico, que escreveu, que se manifestou através do Sermão da Montanha. Que é lindo e que aponta para um projeto de transformação de realidade. Claro que esse Jesus seria o um Jesus que nos levaria a sermos livre pensadores e talvez até laicos, porque esse Jesus não é assimilado pelas estruturas das igrejas aí existentes. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, gostaria que houvesse uma reflexão aprofundada por aqueles que nos ouvem, que nos assistem, para definir claramente qual é o projeto de mundo que querem, qual é o projeto que querem dedicar suas vidas, se é para o cristianismo, que seja o cristianismo de Jesus de Nazaré, de um Jesus histórico, que chamou os homens e os libertou com o objetivo da libertação efetiva, não para prendê-los a interesses provincianos, e de acordo com a visão patrimonialista, que infelizmente ainda predomina em muitos dos credos religiosos, especialmente em setores da Igreja Católica e nos evangélicos. Temos que romper com isso. E cabe efetivamente a todas as pessoas que falarem a respeito desse assunto mostrar as distinções que existem e estimular as pessoas para construir um projeto de libertação. Um, liber... um projeto que se for dentro da Igreja Católica pense nas comunidades de base. Se for dentro, entre os evangélicos, que pense no Henrique Vieira, que pense no Sobel, no Rabino Sebel, Sobel, e, enfim, todos aqueles que querem construir ou que pensaram em construir uma nova civilização, uma civilização de seres libertados e capazes de construir solidariedade e fraternidade universal. Uma satisfação falar com vocês mais uma vez muito obrigado pela oportunidade.